Fatos recentes envolvendo atitudes racistas em estádios de futebol e agressões sofridas por imigrantes em Caxias do Sul mostram a necessidade de se ampliar a discussão sobre esse assunto. Atenta a isso, a FSG promoveu o seminário Racismo, Direito e Políticas Públicas, trazendo pesquisadores da área. Bem, o racismo, na verdade, é uma crença né, profunda, arraigada né, na desigualdade das pessoas em função de fatores externos, né. mas, na realidade, ele passa a ser absolutamente vedado, proibido, preocupante quando ele se transforma em discriminação por motivo racial ou injúria por motivo racial. Né. É preciso aprender a conviver e desenvolver toda uma política de direitos humanos, de tolerância, de pluralismo cultural e religioso. Então o racismo, na verdade, é uma forma de exclusão, é, ele é fruto de uma ideologia que se constrói para fins de poder excluir um determinado grupo é necessário que uma ideologia seja montada que permita que um ser humano seja escravizado. O seminário reuniu centenas de acadêmicos, professores e comunidade, abordando questões como intolerância religiosa e direitos humanos. Nós temos sim, no Rio Grande do Sul, inclusive, como um Estado que se autodescreve muitas vezes, né, como muito próximo das da, da Europa, etc. Nós temos dificuldades eh, de de convivência em todos os setores. Então, é mais do que oportuno o primeiro enfrentar isso. Né? Depois, eu diria, continuar apostando, pelo menos por um tempo, nessas políticas afirmativas, de ações afirmativas ou de discriminação positiva. Até que se atinja um estágio de maturidade social suficiente para que espontaneamente as coisas melhorem e andem no caminho que nós esperamos seja o da convivência fraterna e pacífica. Para os pesquisadores, o racismo está presente até mesmo na linguagem utilizada no dia a dia. Estereótipos negativos em relação ao negro eu, permaneceram na linguagem, não é sobre a forma de clichês, sobre a forma de piadas que, que permanecem, que são repetidas, e, e isto vem mantendo ainda, de alguma forma, o racismo ainda bastante, uh, digamos, ativo, infelizmente, no Brasil. Inscrevi no ProUni, e na inscrição do ProUni tinha aberta uma vaga só, uma única vaga, para o curso de Direito aqui na instituição, e eu acabei ficando em primeiro lugar aqui, em primeira colocação e acabei entrando através, por intermédio das cotas. A faculdade da serra Gaúcha, ela está de parabéns pelo fato dela trazer à tona um assunto que não é muito fácil de ser digerido. É um assunto que incomoda muita gente, mas que nós estamos aí debatendo, discutindo. Não basta somente o conhecimento acadêmico, mas também é preciso trazê-lo para o mundo dos fatos. Eu nem gosto muito de usar a palavra racismo ou, ra ou raças, porque para quem de um direito como eu, isso é até um termo superado. De qualquer sorte, o contato com um tema transversal como esse fez com que nós organizássemos um congresso, não de direito, mas um congresso que discuta o tema do racismo visto sobre diversos olhares. Se interessou pelo ensino desenvolvido aqui na FSG, então entre em nosso site ou siga a FSG nas redes sociais e acompanhe tudo o que acontece na faculdade da Serra Gaúcha.